Hooray! Right. Sejam todos muitíssimamente Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush, é ele o primeiro do ano Feliz ano novo, gente 2023 já se inicia e eu decidi Começar esse ano com o um quadro Talvez o mais querido do canal O desenhando de cabeça Dessa vez eu vou retomar um pouquinho as origens Desse quadro, ao invés da gente fazer aquela cena Muito louca, eu vou tentar reproduzir Somente um personagem Mas é um personagem que eu já desenhei Aqui no quadro, então a ideia é ver Se eu conseguir reter algum alguma daquelas informações, né? Comparado com a primeira vez que eu desenhei Porém, eu vou adicionar uma coisa extra Que isso normalmente nunca teve nesse quadro Vamos ter umas cores agora, certo? Então eu vou ter que acertar a cor do boneco Além de todo o resto dos seus detalhes Vamos ver como é que isso vai logo depois da vinheta brush, brush. Estamos aqui então no Photoshop, pessoal, e vamos direto pro nosso personagem, que eu pensei aqui, né? Eu acho que a primeira vez que me recomendaram essa ideia de redesenhar de novo de cabeça o personagem, ver o quanto que eu aprendi, foi com o Super Choque. E eu falei, pô, demorou. Vamos pegar esse mesmo personagem aqui então e refazê-lo de cabeça e tentar acertar também a distribuição das cores do uniforme dele, né? Tem algumas... Alguns uniformes diferentes, mas eu vou tentar fazer aquele mais clássico da série animada mesmo, né? Que a gente acompanhou aí na televisão. Ai, meu Deus, tempos dourados. Música ah! Vamos lá, eu tô aqui pensando que tipo de pose a gente vai fazer pra ele, né Eu cheguei até a fazer uma ilustração mais, mais completa, uma época também, foi bem maneiro E eu tô tentando pensar aqui se vale a pena a gente refazer aquelas poses de surfando no skate, né No, no skate voador ali dele e tal Só que isso dá um trabalho, né Porque a gente tem que pensar no gestual da coisa, tem que estar tá fluído e tal Então eu vou tentar ver se eu consigo pensar em alguma coisa Quer saber, eu vou até começar esse esse Menor, eu vou diminuir ele <risos> para eu pensar menos no detalhe mais no fluxo geral, né? Eu sempre fico perdido nessa hora de fazer alguém surfando alguma coisa que eu nunca sei onde pôr os pés direito. Então aqui eu vou imaginar que ele tá agachadinho, certo? E que ele tá meio que nesse processo de aceleração assim. Eu acabo chegando na mesma conclusão A tampa né do disco tinha que estar virada para cima Pra gente poder ter esse ângulo, né? Guilherme, aqui você acaba nem tendo que desenhar os pés, né? Eu acho que isso é um pouco de uma trapaça Eu, eu entendo você pensar assim Mas vai ser assim <risos> Então vamos pegar a cabeça Talvez colocar um pouco mais junto aqui do corpo Fazer as mãozinhas mais abertas Vamos abrir essas mãozinhas Gibi, vocês sabem, né, gente? É... A linguagem do quadrinho Ou a mão tá aberta Ou a pessoa tá entediada Então a gente precisa abrir essas mãos aqui Eu tô achando até que essa cabeça... Tu... Isso daqui pode vir mais pra frente talvez, talvez tenha ido um pouco pra frente demais Aqui eu vou tentar lembrar o shape geral do cabelo do Super Shock eu se, se eu me engano era alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu sei também Agora a gente tá começando a chegar nos detalhes, né? Eu sei também que ele usa aqueles óculos na cabeça eu acho que eu não vou lembrar nada Eu acho que eu não aprendi nada dizer esse personagem, sei lá, três vezes Ai, meu Deus do céu O zoinho dele aqui eu, tô, eu só vou rascunhar assim, bem solto a princípio Só pra gente Começar a entender ali, né, o que, que tá rolando aqui Ele tem o casaco, né Então, ó, pô, se esse casaco tiver aqui Pra trás, assim, voando ao vento Vai ser maneiro Eu sei que ele tem umas luvas e tal E aí tem a camiseta dele Não sei o que, a calça é um negócio bem... Sem, sem nada muito específico, né? E eu sei que o. Talvez tenha um rastro aqui, né? Do, Do caminho que ele estivesse fazendo. Ok, é. é. Aí, ó. Tá aí. Vou então botar uns detalhes a mais aqui, ó. Vamos tirar isso, essa opacidade e agora vamos começar... Vou até aumentar um pouquinho isso. Vamos ver se sobrou algum detalhe no meu cérebro com relação a esse personagem. Ai, meu Deus. Eu acho que uma das coisas que eu, que eu achei que eu tinha aprendido, né? Era que essa, essa parte aqui dos óculos era bem, bem arredondada, assim, desse jeito, né? Eu lembro até que tinha a impressão de parecer alguma outra coisa, mas eu não lembro o que que era. Eu não lembro o que, que isso daqui parecia, mas parecia com alguma outra coisa. É... E a máscara dele... Eu sei, eu sei que os olhos eram alguma coisa mais assim, sabe? Ele tinha pouca, pouca sobrancelha aparecendo, talvez. Eu não sei, eu posso estar enganado. Super Shocks. Vamos fazer ele dando um sorrisinho aqui. Eu sinto que era alguma coisa assim com relação aos olhos e, e, e... o shape da máscara. E a máscara é branca, né? A máscara é bem clara. Eu acho Já faz tanto tempo... Vamos fazer aqui o shape do cabelinho dele, que é uma maneiro. Vamos pra cá também. Agora, o casaco... Ah! Eu vou fazer o casaco como se ele tivesse uma gola aqui, assim. Porque eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? E aqui ele teria uma... A camiseta. Se eu não me engano, a calça dele tinha só, tipo... Alguns detalhezinhos aqui no cinto, sabe? Como se fosse uma coisa branca. E vamos ver aqui agora no braço, ó. Se a gente puder puxar umas linhas zonas aqui assim. Ó, tá... Tá saindo, ó. Eu gostei que pelo menos tá com energia, sabe? No, é... <risos> energia. Pelo <risos> Um pouco de eletricidade no desenho, velho. Ah, é. E ele tem a luvinha, né? Aquela luvinha... Eu vou imaginar que essa luva também vai ter uma, né, uma sobressalência ali. Eu sei que ele tem uma camiseta aqui por baixo. Eu, eu acho que tinha uma gola escura e aqui a gente tinha o logo oficial, registra, marca registrada, do Super Choque, que é um, que é um choque. Ele está no corteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. <risos> eu espero que seja só assim. Eu sei que da outra vez eu, eu errei isso. Eu não lembro se o, o, o choque dele é, tipo, 3 ou 2, assim, sabe? Hum... Uh, uh, aqui pensando nesse sentido de, tipo, ah, sombras de oclusão, né? Esses lugares que a gente pode colocar umas sombras mais escuras pra dar uma valorizada já no desenho. E eu tô achando que eu já vou colocar algumas aqui quando eu achar que vale a pena, hein? Estou achando estranhamente relaxante. Hahaha! <risos> Eu tô, eu tô me divertindo mais do que eu tinha imaginado. E eu acho que tá bem melhor do que a primeira vez que eu desenhei o Super Choque de Cabeça, hein? Não, olha isso aqui, gente. Aqui, ó. Tira o rascunho, ó. Que isso? Não, tá muito melhor. Nossa senhora Pelo menos na minha cabeça a calça dele era mais geométrica assim, né E, e larga Que eu vou pintar de preto, ó Só pra fazer como se fosse tipo a parte externa, interna, um casaco, não sei Se esse casaco também tinha qualquer detalhe que não seja ser azul Eu acho que o casaco dele é azul É, eu tô achando que vale a pena dar uma pensada aqui Em como é que seria os pés dele em cima desse skate Em cima dessa prancha Mesmo que a gente não os desenhe Pelo menos... Eu acho que seria algo assim, né? Sendo algo assim, tá fazendo sentido o que a gente construiu. Você dá vontade de descer um pouco mais esse shape aqui? Tipo, fazer, fazer mais assim? Não sei. Eu vou fingir que eu tô satisfeito e continuar. Você finge aí do outro lado também que achou que ficou bom, tá? Vamos colocar o, po o poder na mão dele só pra gente ficar com a impressão de que tem algo muito legal acontecendo. Super Shock Eu lembro que tinha algo na cabeça dele Que parecia um laço Mas eu não sei se é isso Também vou tentar pegar aqui e fazer um shape de sombra Eu sei que o Super Shock é um, é um rapazinho jovem Então eu tenho medo de deixar ele queixudo demais Ou de menos Eu sei que ele ainda tem uma carinha quadrada, sabe? Isso é uma das coisas que ajuda bastante, gente Nesse sentido também, né? De dizer a idade de um personagem e tal Né? Se você fez a... A parte do queixo, né? Mais quadradão ou mais redondinho. Isso tende a ser um jeito interessante de é, rejuvenescer ali um personagem, né? Vamos ver se sem, sem rascunho. Tá bem decente, tá bem decente, eu acho. Eu vou dar uma, uma passada aqui nessa, nessas áreas que eu acho que merece um contorno um pouco mais, mais grosso. Será que tá valendo a pena? Será que ficou mais ou menos? Vamos agora para a próxima etapa. Que será pintar esse jovem rapaz. Vamos fazer isso. Calça bem, bem escura, um tom bem assim, cinza pra preto. Vamos pegar aqui assim. Vou pegar a ferramenta de laço tool, gente. Tô usando aquele atalho de segurar alt. Uma maravilha. Nossa, colorei essa calça aqui e nem parece que passou meia hora. Eu acho que o tom é mais ou menos esse mesmo. A única coisa que eu acho que tem aqui, ó. Essa parte mais clarinha aqui Do cinto, como se o cinto fosse branco E tivesse passado, eu não lembro Jaqueta dele, algo bem mais claro Bem mais dessa pegada aqui Vamos usar o mesmo método aqui, ó Laço e algumas Clicadinhas ah, Acho que tá certo <risos> E o tom do azul, né? Será que o tom é esse? Hum... Eu acho que tá... Eu acho que tá certo. Eu também fico com a impressão de que ele tinha algumas faixas ou listras. Seja no braço ou em alguma outra parte da roupa. Será que não tem nada amarelo fora a máscara? Não, não é possível. Tem que ter algo amarelo nesse, nesse casaco, né? Tem que, tem que ter, não tem? Tem alguma coisa amarela aqui? Será que as luvas são amarelas? As luvas são brancas. <risos> Eu não lembro a cor. Ai, ai. Daqui a muitos anos repetindo esse mesmo experimento, quem sabe eu vou conseguir de fato lembrar. Isso aqui não parece errado, sabe? Sabe? Não, não parece que tá errado. Mas ao mesmo tempo, também não parece que tá certo. Os óculos dele, talvez, talvez estejam até meio pequenos. Vamos pegar esse mesmo tom que eu usei na luva usar isso pro cabelo, que é uma coisa assim. Tá muito monocromático, né? Ele não é tão... É, tem, um tom, tem um tom escondido aqui atrás que é um tom bem bom até, hein? Vamos ver como é que fica esse tom aqui pra pele dele. Eu gosto. Eu vou pegar um tom de azul bem clarinho para fazer as partes brancas da roupa dele, que envolve tipo aqui a máscara e a camiseta, só pra gente ter um pouquinho de separação com esse fundo que já tá branco aqui no fundo, né? O fundo fundo. Isso também vai dar um destaque pro o zoninho dele aqui. Vamos pintar de cinza essa, essa paradinha aqui. Já vamos tacar um reflexo aqui também só para ter alguma coisa. E eu tô com a impressão de novo, eu, eu, eu acho que eu fiz isso naquela vez que a gente ilustrou ele de verdade, que o tom arrocheado para essa eletricidade dele casa muito bem, né? Mas eu não lembro se é mesmo esse o tom da, <risos> do poder dele. Vamos fazer algo mais ou menos parecido com isso por enquanto. Questão número 1. Um. Vale 1 um milhão de reais. Será que tem uma cor amarelada no meio desse logo da camiseta dele? Sim ou não? Responda no chat. É... Ele... Na, tem? Tem ou não tem? Eu acho que não tem não, hein? As luvas. Gente, eu também fiquei na dúvida se elas eram amarelas. Não sei, eu não sei. E se o casaco tinha algum detalhe amarelado? Pô, isso daqui. Isso daqui, eu acho que. Tu... Ah, tem algum detalhe amarelo nesse casaco, gente. Não tem como não ter. Eu vou supor, né? Assim, a coisa mais fácil em design de fazer isso seria as golas, né? As extremidades da roupa. Talvez até aqui, ó. Uma, uma faixa que vai até o outro lado, aqui, assim. Talvez algo assim exista. Mas. Será que é isso? <risos> Será que acabou já o primeiro? Pera aí, ó. Vamos, vamos fazer assim, ó. Vamos botar um tom aqui. Um tom de fundo. Meio neutro. Vamos pegar uma cor um pouquinho mais clara. Passar... Ó, dar uma pingadona assim aqui. Clarear um pouquinho mais. E vamos preencher um pouco essa, essas partes aqui de eletricidade e tudo mais. Gente! Ó! O que vocês estão achando? Tá bom? Tá quase lá? Tá perfeito? Eu não sei. Eu vou pegar as referências de novo, igual a gente fez alguns anos atrás, e vamos dar... Será que faz tudo isso? Né? Bom, agora que eu já terminei, eu posso ver há quanto tempo eu fiz o vídeo. Porque eu nem pesquisei o meu próprio vídeo pra ver há quanto tempo que eu fiz. Agora eu vou descobrir isso e também vou pegar as referências aqui pra gente conferir e ver o que, que eu acertei, o que, que eu errei, quais ajustes a gente precisa fazer pra deixar esse desenho certinho. <risos> Peguei aqui então, pessoal, algumas referências do personagem e olha só o que eu também achei. A primeira versão que a gente fez disso já tem dois anos e olha a diferença do meu primeiro desenho de cabeça do Super Shock comparado com essa nossa versão de hoje aqui. Pelo amor de Deus, hein? Nossa, eu acho que a gente, a gente fez bonito O cara é foda, patroa Dá pra reparar aqui já algumas coisas que eu vou ter que aprender A primeira coisa, é engraçado que Na primeira versão, eu fiz ele com as luvas é, de cores diferentes, né? Tipo, mais claro embaixo, mais escuro em cima E luvas fechadas inteiras E por algum motivo agora, eu, eu achei que ele tinha os dedinhos aparecendo, né? E não é muito bem isso E ele também tem detalhes brancos na roupa e o raio, né? O raio não tem nada a ver. O raio que eu fiz não tá certo. É, então, gente, eu vou fazer umas alterações aqui em cima do desenho, por cima mesmo, só pra gente visualizar como é que seriam, né, a maioria dessas alterações. Pelo que eu tô vendo, a boa parte aqui do que muda, né, especialmente se tratando do que, do que acontece aqui com as luvas, né? Vai ser algo que vai ser difícil de visualizar Além de tipo, sei lá, só pintar os dedos de mais é, desse tom de preto aqui Porque a, a parte que é clara da luva fica por cima, né? E eu decidi fazer ele com as mãos espalmadas assim desse jeito então fica difícil de observar essa essa diferença, mas pelo menos em algum lugar aqui dá para ter, sei lá, um pouquinho dessas plaquinhas aparecendo, né? Talvez aqui assim, ó, a gente consiga justificar. E sim, tem uma parte amarela aqui, né, logo logo fora do punho. É, mas não é exatamente do jeito que eu tinha feito também Ela é mais centradinha assim, com algumas divisões, né? Um negócio mais tecnológico E ele tem essa barra bem maior aqui, branca, né? Essa barra bem clara acontecendo aqui nessa parte do pulso, né? Do punho aqui e é tão maneiro isso, é um detalhe que eu... Nossa, eu preciso relembrar da próxima vez mesmo Que é amarelo e branco no braço aqui Sempre tendo essas cores, pra ter essa variedade, né? E aí tem um, um botãozinho e um esqueminha Vá anotando, Guilherme, vá anotando Isso é, E aqui também, né? Ó, a gente tem o bolsinho e a marcação E aqui ficam as barras da manga dele Uma coisa que eu, pelo jeito, confundo o tempo inteiro, né? Essa, isso daqui que ele usa né, no casaco dele é um gorro ele é um gorro que vem aqui pra trás E ele tem as bordas amareladas Então essa, esse esquema todo aqui que eu fiz Meio que não, não existe Mas tem uma borda amarelada nessa, nessa parte Pô, pelo menos isso tá fazendo sentido, sabe? Essa camiseta, ela é bem fechada aqui no pescoço Com uma golinha branca Muito bem E vamos apagar esse logo mal feito que eu fiz <risos> Esse logo odioso Vamos fazer ele aqui ah, aqui também, ó Ele tem uma faixa no braço O tom do azul é um pouquinho diferente Mas eu vou considerar um acerto E a parte interna desse casaquinho dele é amarela Como a gente não acabou não representando isso eu vou fingir que aqui teve um pedacinho, só pra gente ver. Pô, já tá ficando muito melhor, hein? Ele tem um cinto. E essa camiseta, essa camiseta dele aqui, né? Ela fica bem, bem grudadinha no corpo. Pros animadores não terem que desenhar a camiseta balançando. E ela é um pouco alta, né? O corte dela, assim, ela vai bem lá em cima. Ele tá ela <risos> por debaixo da, da, da calça, né? E ali a gente consegue ver aqueles detalhes do cinto. Que eu sabia que tinha um cinto aqui de cor acinzentada. Um cinto cinza acinzentado na calça. Quanto ser os sapatos, graças a Deus, eu não tive que desenhar, então eu não errei o que eu não fiz. Vamos tentar refazer esse logo aqui agora E a gente pode fazer umas considerações no rosto, né? No rosto, dá pra ver que no design dele Essa parte do nariz aqui nunca é fechada, né? A ponta do nariz nunca aparece fechada E ele tem um nariz mais comprido do que eu, que eu me lembrava Tem o um nariz compridinho assim E normalmente no desenho, o lábio superior dele também é desenhado fechadinho, né? Nessa pegada aqui Pô, fica maneiro mesmo, ó A orelha... Pô, a orelha tá muito boa Só que tem menos detalhe, porque é animação, né, gente? A gente não vai ficar animando Pra quê? Pra que ficar fazendo isso? O... Uh, a máscara... Ai, a máscara tem um, um espaço que, que aparece pele dos olhos, sim Mas é só embaixo, é só aqui Caramba, caramba Eu achei... Eu acho que o tom de pele dele, no geral, pode ser mais escuro Comparado com as referências que a gente tem aqui Vamos adequar isso também Então, vamos só fazer isso daqui primeiro Beleza Aqui a carinha dele uh, como, como só aparece pele aqui na parte do rosto A gente consegue fazer isso aqui, ó Vamos fazer assim, ó Criar a camada nova Vamos criar uma seleção por cor, vou clicar só aqui no rosto dele, e vamos ver se funciona, pra gente, Quer saber? vou pegar, é o tom do pele, literalmente, o que tá aqui, talvez um pouquinho mais claro, boa, já tá, pior que tá muito mais parecido já mesmo, né? e aqui talvez, um detalhezinho outro aqui, tá aí ó, o zoninho dele, deixa eu ver se tá tudo certo, acho que tá funcionando, cabelo, o cabelo, eu tô vendo que esse design muda de vez em quando, dependendo, mas o, o, o recorte, ele não é atrás, ele é na frente, né? Ele corta aqui e começa a fazer isso. Podia jurar que dessa vez eu tava mais, mais perto. Então vamos... Aqui. aqui. Até que não precisa mudar tanto, ó, a gente só... Acho que uma parte que é importante é que ele fica bem mais fininho nas pontas, né? Aqui são três no geral. Aqui, ok, ok, ok, ok, tá funcionando. E esse outro pedaço aqui é um, é dois, é três. Pô, não, não, tá legal, tá legal. E aqui esse, esse quarto e o resto é só o, o que fecha aqui, né? Pô, não tá, não tá ruim, não. Só que é isso, né? Ele, ele deixa um pouquinho mais dessa entradinha aqui. Um, um dia eu vou desenhar direito esse... <risos> Esse sutiã que ele tem na cabeça Aqui é branco nesse pedacinho É muito maior Essa parte daqui Ela é bem geometrizada também São os ângulos bem, bem duros aqui, né? Então é a parada assim E aqui também é branco Essa parte que vai para trás da cabeça Eu tô muito surpreso Quanta informação eu realmente consegui reter Nessa terceira vez Desenhando o Super Choque agora, eu acho ah, É a segunda desenhando de cabeça, mas... É a terceira que eu desenho ele aqui no canal, eu acho Vamos dar só... Uh, aqui, ó Hum, essa arrumadinha nos olhos, ó É isso aí Ah, o queixo dele é finíssimo Eu tava preocupado de fazer o queixo dele muito assim, ou muito assado, né? E ele tem uma pontinha na pontinha na pontinha O queixo pontinha total, ó Caramba Uma listrinha aqui no pescoço Poxa vida, hein? E a calça, no geral, é um pouco mais escura também, né? Eu vou... Eu vou acabar aplicando isso daqui né a gente, quem sabe, numa próxima vez, se compromete a desenhar os calçados dele. <risos> Vamos ver daqui a, sei lá, dois. <risos> daqui a dois anos a gente descobre se eu aprendi alguma coisa mesmo. Só faltou verificar o tom da, da eletricidade dele aqui. aí que eu vou pegar uma referência. Ah, pelo que eu tô vendo, a eletricidade é bem essa cor aqui mesmo. Ela é bem arrocheada. Eu achei que eu tava ficando meio doido da cabeça, mas não tô não. Vamos só botar aqui um color dodgezinho, só pra dar uma, um charminho. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o nosso... A nossa correção em cima do nosso novo desenhando de cabeça do Super Shock Voltando às origens Desenhar o personagem e seus detalhes Só que dessa vez em cores Agora sim eu tô animado pra ver o que, que a gente vai fazer esse ano com essa série E aquela ideia de produzir os conceitos, né? As artes conceituais de... É, de composições e, e ver como é que ficaria uma ilustração possível, né? Eu acho que isso a gente pode manter naquele quadro de desafios, né? Então eu vou pegar algumas das sugestões que vocês deixaram lá naquele último vídeo no ano passado sobre desenho de cabeça. E tá aqui o nosso antes e depois, gente. Estamos cada vez mais próximos de acertar o desenho desse cara de primeira. Certo? Então, Guilherme. Ah, não! Calma! Antes que todo mundo me mate, tem que fazer o, o logo da roupa, tem que fazer. Então é uma bola, é uma bola. e aí o choque ele vem assim, ó, ele vem assim, ele vem curvando, né? Ele termina retinho aqui em cima, ele vem curvandinho, e aqui embaixo ele tem uma pontinha também, mas aqui no nosso desenho não vai aparecer muito, mas é tipo isso daqui, ó, ok... Quase que eu deixo uma geração inteira que assistia Super Shock traumatizado pro resto da vida Esse tom de azul também, vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais clarinho pra ficar alinhado com o resto do desenho A última alteração aqui, vamos lá, Color Range Seleciona esse tom aqui E, nossa, é essa a diferença? Aí. Mas aí, tá muito escuro pro resto do nosso desenho, acho que não combina que assim fica mais justo. Tá aí, então, o nosso super-choque, antes e depois, no Desenhando de Cabeça, versão cores, retornando às origens, o episódio final. As aventuras... Opa, já tô vendo que eu errei uma, uma parada aqui. Deixa eu incluir, deixa eu incluir. Guilherme, você não vai acabar nunca esse episódio? Eu tô tentando, eu tô tentando terminar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Fechou. É. Então pessoal, se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo Se você é novo no canal, se inscreva para não perder outros conteúdos como esse Que vai ter muito vídeo novo saindo agora em janeiro de 2023 Isso vai ser um ano importante pro canal e para todo mundo, eu vou dizer Mas a gente vai conversar sobre isso mais em breve Galera, fica aqui então o nosso vídeo Tô animado para fazer esses redesenhos Se você tem alguma sugestão de personagem que eu já fiz no desenho de cabeça Que você quer que eu tente novamente agora com cores Deixa aqui para mim que eu posso escolher o seu pro próximo vídeo. Ok, galera? Então, muito obrigado. A gente se vê lá. Valeu. Tchau, tchau.